Na minha opinião, sinceramente, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, mestre em psicologia, também sou pós-graduado em acupuntura, atendo via internet, com os uso também das intervenções online, e eu te afirmo que o acompanhamento terapêutico para algumas pessoas deveria ser a intervenção número um. E por que intervenção número um? Porque é um, uma prática que é eficaz, que faz a diferença. Existe até um livro, deixa eu pegar aqui, ah, que é, um, é de um, de um colega, é, de, na verdade são vários, vários colegas da área da saúde, principalmente psicólogos e acompanhantes terapêuticos, é o Gustavo Rossi, Gabriel Pulis, e, é, o Pablo Dragota, enfim, são vários profissionais que pensaram essa produção, é uma, uma, essa é uma produção argentina, da Polemos Editorial, mas olha, olha só o título, Eficácia Clínica do Acompanhamento Terapêutico. Eficácia Clínica do Acompanhamento Terapêutico. Essa é uma produção interessante, é um livro que, que interessa para a gente, justamente por, por, por colocar em evidência que o acompanhamento terapêutico não é uma simples prática acessória. Eu estou olhando aqui, essa, esse livro ele foi lançado em abril de 2002. Abril de 2002. Então já temos aqui muitos anos falando da eficácia do acompanhamento terapêutico. Tá? Então esse é um livro que não foi lançado no Brasil. Então quem está assistindo aí, está em Buenos Aires, Argentina, talvez consiga encontrar... Em algum sebo, né? não sei se eles estão lan... Até onde eu sei, eles não lançaram em 2017. O original. Aproveitando também outra, outra dica de livro. Aqui a, a produção. Essa também. Essa saiu agora, essa produção saiu. Tu pode encontrar na, nas livrarias, pelo menos aqui no Brasil, que é da Susana Maurer, da Silvia Resnick. Essas são duas grandes pensadoras do acompanhamento terapêutico, inclusive elas participaram da criação do nome Acompanhamento Terapêutico e essa é uma atualização teórico-clínica então, saiu pela editora Letra Viva. E uma maneira também de tu entrar em contato com esses personagens do acompanhamento terapêutico, eu lancei um livro que tu pode baixar gratuitamente, se tu ainda não tem, eu acredito que a maioria dos que estão assistindo agora ao vivo já tem o e-book AT. E o e-book AT é um livro que tu pode acessar gratuitamente pode baixar na internet, escreve ebook.at, também pode entrar no uh, portal grátis, aí tem lá o link para quem ainda não fez o curso grátis, também pode acessar, e esse é o ebook.at, então pode ir folheando ele, entrando em contato, na nova edição do, do ebook.at, inclusive a gente colocou vídeos, links para vídeos, e essa é uma maneira também de entrar em contato com as produções desses sujeitos. Então, além de mim, eu fui o organizador dessa produção, a presença do Alejandro Chéves, da Espanha, Ana Celeste, da, aqui do Brasil, Gabriel Pulis, da Argentina, Gustavo Rossi da Argentina, o Juan Rodrigues, do México, o Kleber Duarte Barreto, do Brasil, o Marco Macias, do México, o Maurício Porto, do Brasil, a Marisa Pujas da Espanha, a Maida Portela, de, do Uruguai, a Silvia Resnick e a Susana Mauer, da Argentina. Então, há várias produções que você pode entrar em contato de forma gratuita com o universo do acompanhamento terapêutico. <música>